Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso workshop deste sábado. Hoje começamos mais cedo, para quem não sabe, o horário foi alterado por causa do panorama atual, portanto, até ao dia 5 de dezembro, que será o nosso último workshop desta temporada, todos os workshops serão sábado às 11 horas. Hoje vamos falar sobre a arte de cultivar uma árvore num vaso, portanto, a arte de bonsai. E para isso tenho comigo hoje o ilustre engenheiro agrónomo, diretor de produção e orientador académico, Artmut Nessler. Olá, Arte Bem-vindo aqui ao nosso retiro. Então, Obrigado vou começar por te perguntar o que é, que é um bonsai, exatamente. Bonsai. Uma árvore bonsai, é o quê? Árvore bonsai. Bonsai é um conceito. Bonsai não é uma árvore. Muito bom dia a todos que nos vêm. Bonsai é, é uma arte é, muito completa de criar é, árvores. Bon, bonsai, aliás, a pronúncia é Bonsai. Bonsai. Bonsai. bonsai. Significa árvore em vasos. Então. Aí já estamos a ver a árvore em vaso. Okay. Isto exige muita técnica, muita adaptação, muita internação Exato. da nossa parte. Exige muito cuidado para conseguirmos que ela tenha um ciclo de vida normal, digamos uhum. assim, para o mar, mas com a restrição de estar num vaso, correto? A ideia é essa. Quem vai ter um bonsai tem é que ter... É uma técnica milenar, não é? Milenar, queremos... Milenar, milenar. Quem fez isso tem... primeiro foi os chineses. Quem começaram a os chineses e tem Os monges, né? As monjas de Buda. No budismo, e trouxeram isso em 1800, não sei quantos, na, na, quando conquistaram o Japão, sempre eh, para o Japão. Nós conhecemos mais a arte de bonsai pela eh, cultura japonesa, mas da origem. É uma técnica que os monges viviam lá nas montanhas, na China, em sítios eh, ásperos, retirados, remotos, onde também as árvores sofrem muito. E eles observaram observar a natureza, as, as colinas, as carpadas e de vez em quando aparecem pinheiros e outras árvores assim meio deformados, não foi? Uhum. Meio deformados, uh, com formas estranhas. E eles foram buscá-las para dentro do monstério e assim começaram a cuidá-los. E à medida que eles começaram a fazer intervenções, conseguiram fazer árvores pequenas, árvores Exatamente. pequenas. ok. esse é o conceito do bonsai. De bonsai. E quem vai ter um bonsai, que cuida... ou seja, que características tem que ter uma pessoa que compra um bonsai ou o que é que tem que ter em conta quando se quer dedicar a ter um bonsai em casa, porque é como ter um animal de estimação, quase, Exatamente, é? isso é que é fundamental. Um bonsai é um ser vivo, não é uma árvore de plástico. Portanto, ao adquirir um bonsai, nós temos que ter consciência, temos que de dedicar, como nós também temos comer e beber, também temos a algum tempo investir, eu não gosto de, não gosto de perder, investir, investir nesta ser vivo e necessita certas uh, condições para viver bem. Okay. Dos quais temos uma lista enorme, como qualquer planta que temos que respeitar. Pois eu, ia -te perguntar, não é? eu ia começar a perguntar: que árvores é que. Existe alguma espécie de árvore que seja mais fácil de, de criar como bonsai? Podem ser coníferas, podem ser qualquer tipo de árvore, folhosas, Put tudo dá tudo para dá. fazer bonsai. É assim: bonsai, é importante, é uma arte, não é uma planta, não, não é uma variedade, não tem nada okay. a ver, é uma técnica, é uma arte, muito complexo. E qual, a partir de qual que a árvore serve fazer um bonsai. Okay. Outros melhores, outros menos. Okay. Depois temos que saber qual que é a árvore não são árvores de interior. Não existe. Ah, okay. Uma árvore é sempre de exterior. Agora, uhum. depende de qual é a espécie, de clima de onde vem. No nosso clima, poderámos ter só no interior, porque na origem são plantas de um clima muito mais ou menos, sem uhum. geadas nenhumas, não é? Okay. Mas nós temos aqui muitas árvores nossas, até uma oliveira, também uhum. dá para ter em bonsai. Não tem okay. problema nenhum. Portanto, a escolha da planta depende um pouco uh, onde vamos colocá-la, qual é a origem geneticamente que ela uhum. consegue uh, manter no exterior ou no, ou interior. no interior. Potencialmente, okay. desta uh, uh, espécie permite qualquer bonsai é uma planta de exterior. Uhum. Nós Sim. vamos okay. buscar para o interior por nossos motivos. Pronto, portanto, para interior uhum. temos que ter a certeza que a planta que nós levamos, porque vem sempre a indicação na, no bonsai, se dá ou não para interior. Uh, temos aqui uns exemplares. Este é de interior. Este é de interior. Portanto, ao adquirir um bonsai, nós temos que olhar para ele uh, se está em bom estado. Às vezes uhum. os bonsais, como necessitam cuidar de numa loja ficar algum tempo, temos que escolher uma, um bonsai em bom estado. Um bom estado é que vigoroso, folha uh, bonita, uh, não tem lichen. Quando temos aqui lichen, aquela muscula uh, por cima do músculo é um sinal que de foi demasiado regado. Se ela ao mesmo okay. tempo tem folhas amarelas, esta planta não foi muito bem tratada. Portanto, aqui estamos no limite, temos um tapete músculo é normal. Okay. Uh, toque de umidade agradável. Eu sinto umidade, mas eu não sinto encharcamento, a planta está seca. Okay. ok. Portanto, folhas vigorosas, é importante escolhermos o monsai que esteja em bom estado plantas uh, portanto folhas vigorosas uma coisinha copazinha... com licença eu vou mostrar o um maiazito aqui okay. porque aqui vemos melhor o é substrato assim. não é tem... tem aqui umas coisinhas que eu não sei é isso isso é bom isso é o início de um outro líquido, portanto eu diria ele em termos de manter o milhar, está no limite hum. né? ele okay. está mesmo no limite ok isto é uma coisa que nós conseguimos recuperar. Tirar o licani não há... Não, eu, eu não tirava, eu não tirava. Eu só adaptava... essas aqui, mondas, não é? Mondas temos que fazer frequentemente. Ah, isso temos que tirar, Isso correto? temos que tirar, não é? Isso okay. é temos que tirar. O tapetezinho é normal? Isso é normal porque mantemos uma certa umidade. Isso é só quando fazemos um transplante e assim, okay. vamos, fazemos uma intervenção. Lá, vamos mais à frente. Aqui temos uma forma clássica, depois existem aquelas formas todas as responsáveis que aqui Já tem que pensar, bom, Uh, o que, que estilo prefere, porque o bonsai também é uma arte, não é? Uhum. uma mais deitada, uma inclinada, em forma de uma copa larga, portanto, Exato, a técnica desenhos. como ele foi, foi criada, dá uhum. logo um desenho e nós depois já temos que pensar, e é interessante, de prosseguir eh, o, a forma inicialmente dada ao bonsai nos, nos cuidados. Ok, quando ela vem, a forma com que ela vem é que nós temos que dar continuidade, correto? Sim, não podemos sim, começar sim. a alterar depois de a comprarmos? Se eu quiser que ela agora venha mais para o lado, eu consigo fazer isso? Não. É, possível, é possível, é possível. Com o tempo é possível, sim. Okay, aí, aí vamos dentro da de especialidade, acho que hoje é muito avançado, com técnicas de suporte, com, a, com a aramação, uhum. de folhagem. Okay, é, possível é possível alterar a forma ao longo do tempo de intervenir, sim. Ok. Agora, então, mas... As condições, não? é? Ainda não eu perguntar, Sim, vou voltar ao início outra vez. Primeiro, ah. falamos da localização. Portanto. Localização. Portanto, de acordo com a espécie, temos que pensar, que seja sol, luz indireta também, não é só luz indireta, importante a exposição dentro se for no interior ou no exterior. No exterior é conveniente não apanhar nenhuma das espécies, normalmente as horas do pico do dia. Portanto, aquelas horas entre 11, 2, 3 uhum. da tarde é até evitar, porque é uma árvore que vive num vaso e depois temos alguma dificuldade de manter o vaso úmido, portanto, uhum. facilita até a manutenção do, do bonsai. Hoje é uma diferença nas espécies, entre coníferas e de folha caduca, tem exigências diferentes. Uh, okay. Isto normalmente nas etiquetas está escrito, uma boa etiqueta, quando compramos um bonsai numa loja indicada, há a literatura, há uma indicação, uhum. quais são as preferências daquela espécie. De uma forma okay. genérica, o bonsai não gosta de dar aquecimento, ou um aquecimento nunca. Ah, ok. Calor nunca. não. Calor não. Não gosta de corrente forte em casa entre duas janelas, um corredor permanente. Por quê? Porque ele transpira como nós, mas como tem um, um torrão, um espaço radicular muito, muito reduzido, ele também está limitado. O okay. uh, nós somos muito, muito bom na rega, várias vezes por dia. Portanto, facilita uh, escolher um, um sítio com luz indireta na hora de meio-dia, luz de manhã ou de tarde pode ser direto, uh, não corrente da A, mas arranjado, porque num sítio que é escuro, Uh, dá a parar o provocamos de momento fungos. Portanto, um sítio mais ou menos como nós estamos aqui, se houvesse durante o dia a luz direta, Ok. Da manhã ou à tarde. Isso é que é o Sim. Ideal. Vamos aqui na varanda ao pé da plantação de arroz. <risos> Olha, temos aqui, aliás, temos aqui uma paisagem fantástica. Aqui Exatamente. Atrás, é? Uma plantaçãozinha de arroz. Então, portanto, a localização, a luz já falámos. Temperaturas. Que é a, a temperatura. É. A mesma. Quando falámos do bonsai, Uh, e nós colocamos no exterior, temos que ter um pouco cuidado. Ficamos para o interior, por exemplo, a guarda, no interior tem ah, geadas tá, um um sétio... Aí temos que ter um bocado de cuidado com a variedade que escolhemos. Há muita variedade que suporta perfeitamente a geada. Não é conveniente uma planta mediterrânica, uhum. no litoral, fazer em bonsai e colocar no inverno, em Bragança. Né? Okay. Temos que ter que ser ao abrigo. Aqui no litoral, essa forma nós coloca qualquer planta a partir Pode ser este E, eu. e no interior já falámos. Mas é um normalmente, espaço. até as pessoas, acho eu, tenho ideia que as pessoas compram bom bonsai para ter no interior, mais é. do que, do Sim, que mais. para o exterior, é? Sim, mais. É gira, é é pequenino, importante. arrumas em qualquer canto, é, é, é, é ali, Tem que ser bem arrumado exatamente. no sítio certo em casa, não, não é, em qualquer canto. Não é uma árvore de plástico, não é? Como tu estavas a dizer. É, Portanto, é não é muitos, sintético. Muitos cuidados, não é sintético. Ok. Uh, a nível de fertilização, porque tinhas dito que ela realmente é uma árvore mais uh, frágil, não é? É uma planta mais frágil porque está num vaso. Que cuidados é que temos que ter? Ou quando é que temos que fazer fertilização? É assim, quando nós adquirimos um, um bom design novo, vamos vamos olhar para esta aqui, por exemplo, eu gosto deste porque ele é bastante completo. Ele é vigoroso, tem folha nova, tem folha nova. devia a um programa depois da fertilização, rega, nesta altura do ano, quase nada. Ok. Nós temos que ganhar sensibilidade quando as plantas puxam a água ou não puxam, ou seja, o toque. Uhum. Nós ganhamos experiência. Eu pessoalmente gosto, eu pessoalmente gosto de verificar uh, uh, o teu de rega com, com a experiência, pelo com peso. Com é, Mas é... para quem já tem experiência. Não, não. Rapidamente. Olha, temos aqui um, um bonsai que secou. Olha, já este agora. está seco. Estou deixando lá ver. Uma pessoa nota logo a diferença. a diferença. Isso é levezinho. Não pode ser. Não é? Essa que secou. Uh, vamos falar deste bonsai okay. mais tarde, se houver tempo. Portanto, manter a umidade uh, permanente. Uhum. Uh, umidade. E depois, quando é época da vegetação, entre março até outubro, uh, devíamos fertilizá-lo, porque é a altura quando cresce. E depois, há diferenças entre os, os resinosos, portanto, as agulhas, um, uhum. um, um pinheirinho, uh, um, uma conífera ou as folhosas, em termos do programa, do programa de rega, de qualquer maneira, uh, duas em duas semanas, uma vez por semana, talvez na primavera, com adubos indicados okay. e os nutrientes que querem ter essa função, o azoto faz crescer, o fosfato faz enraizar uhum. e o potássio uh, um, aumenta a resistência, ou seja, por exemplo, na primavera que a gente é que se quer um pouco mais de azote, não é? Uhum. após uma transplantação um adubo um pouco mais com fosfato para ver que se volta a enraizar bem. E no outono, quando passa o grande calor, setembro para a frente agora, um pouco mais de potássio para então nós prepararmos o crescimento da planta e prepararmos para sobreviver melhor a estação de paragem. Minha Nossa Senhora, isso é preciso tirar é um curso! <risos> <risos> Olha, tenho uma pergunta para ti, da Dores Martins, podemos colocar um bonsai no interior junto de uma janela onde não bate o sol? É... Tem que escolher variedades, tem que escolher variedades que suportam mesmo só luz indireta. Tem que escolher variedades que eh, escolhem mesmo só. Desta luminosidade o dia todo é possível, mas em todo caso é sempre um desafio, digo já. Pois, não é capaz não de, ser mais, de exigir mais cuidados? Neste caso, pode colocar até 50 centímetros, regra geral, perto da janela, não é mais perto, depois no frio passa pela janela o frio. Mas o mais perto possível, neste caso, para apanhar o máximo da luz que tem. Não é? okay. ok. Sim, senhor. Uh, ainda em relação à rega, nós Falam. temos estes, estes vasinhos espetaculares, mas nunca convém, uh, como se faz muitas vezes, pôr água num prato para ele ir absorvendo. Neste caso, não, não é o é Não, há duas técnicas de bonsai. Não, o bonsai é até ao contrário. O então, a bonsai, a rega, a rega faz por inundação. Pode fazer por inundação. Ah, é? é. Então é assim: uh, tens um bonsai com vaso. Uh, com com hum, um prato não tem. Um Mas é, tenho aqui um pratinho. É assim. Os pratos original do bonsai todos têm um orifício de drenagem. Ah, Portanto, okay. nós okay. nunca podemos encharcar. Quando uma planta desta, nós queremos regar, nós podemos colocar num prato, deixamos embeber, tiramos para fora, deixamos escorrer. Essa técnica ah, é okay. possível, okay? Porque porque o substrato uh, é muito tapado com musgo, muito denso não é fácil de regar. A água às vezes vai tudo por fora. Portanto, uhum. dá para regar por inundação, Sim. mas não deixar dentro da água. deixa escorrer e depois ele está saturado, arranjado. Okay. ok. Portanto, o bonsai uh, pode-se regar perfeitamente por inundação, mas não deixar dentro do prato. Ok, é só para esse pardigan para ele absorver para e depois para voltar a água, arrasofer. depois deixa escorrer e quando está toda a água de excesso, colocamos no sítio onde estava. Okay? ok? muito bem. E depois verificamos, que eu já falei, pelo tacto e, pelo, e podemos repetir. E podemos uh, borrifar com água? Não. É assim, <risos> muita gente gosta de borrifar num sítio ventoso para dar uma água. É, evidente, são plantas naturais e nós temos pó no ar, principalmente no interior, muito pó, quem sabe com uhum. qualquer armazém fica logo sempre cheio de pó. Portanto, é bom lavá-lo, posso borrifar, okay. mas eu, se eu borrifar, é, uma vez por semana, assim, intervalo e depois borrifar como se fosse uma chuva ou com uma mangueira mesmo lavar, para a folha fica limpa, mas não é todos os dias borrifar pensando em vez de regar, mantenha ah, manter a só. folha úmida, vamos criar fungos, vão ficar amarelos vamos dar entrada a doenças ah, okay. e damos até umas pragas também que favorecemos para atacar as folhas vamos criar um problema grave. O bonsai, como uma árvore natural, temos que imitar o clima o clima é seco, vez em quando chove. E isto fazemos com o bonsai. Okay. E ainda não falamos de uma coisa muito importante. Não. Ah, mas eu queria perguntar, fazer uma pergunta. Então, uma pergunta. Posso fazer tá, ou, ou quero falar? Eu não, não te esqueces esquece. do que vais dizer? Não, não me esqueces. Então, que cuidados deve ter com uma ficos, que é dos mais comuns e que se vê aqui em Portugal? Suporta sol indireto? ficos. Ficus, Fico, sim. ficos, Benjamino, sim. É deste ano, aqui. É essa. Não é esta, mas é deste ano. É em bonsai, sim. É dos mais rústicos, dos mais simples, é, tem tendência para crescer logo muito, portanto aí temos aplicar todas as técnicas de mantê de restringir. É, de restringir, de restringir. Sim, sim. Ok. Uh, ah, desculpa lá, no Ficus, agora, uma experiência que eu tive eu, é, é como é de um crescimento naturalmente relativamente rápido, se nós temos um sítio sombroso, ele vai perder muita folha, e a pessoa nos assusta, okay. deixa onde está, ele vai se adaptar ao sítio com menos folha, ok? com uma técnica de bonsai, uma questão estética, como ele não vai suportar tanta folha, até podemos mais mostrar a madeira, portanto, adaptar okay. a técnica ao sítio onde está. Portanto, a pessoa não se assusta com ele, ele vai deitar quase a folha toda. Isso para... é uma coisa também importante, é as pessoas não andarem a trocar o bonsai de um lado para o outro, certo? É sim. ele habituar-se... É sim, há aquele... quem leva todos os fins de semana do, do sítio de estudo passear. para casa, vai passear. Agora, <risos> é passear. um estresse enorme para a bonsai. É um estresse porque uma planta que tem um sistema radicular exigido, ela em é si restringida e ela tem sempre dificuldade eh, de reação, de, de se adaptar a outro lugar, portanto, a partida é melhor eh, ter um sítio fixo, é muito fixo, mais fácil é? em termos de manutenção depois para nós. Ok. Uh, a Rita Costa pergunta, quantos anos pode durar um bonsai? Muitos anos, se, quem muitos sabe anos. cuidar muitos anos, 20 anos, 25 Arves. anos, 30 anos. As aves não morrem de velhas? Ou, não, não, não. não exatamente, é isso mesmo. Mesmo o bonsai, <risos> um bonsai deste tiro por exemplo, puxa-se, até 25, 30 anos. Não tem problema nenhum okay. desta que temos a varela certa, no sítio certo, com os cuidados certos. Muito bem. Onde é que, o que é que tu ias dizer há bocadinho, não foi é? Ah, fui já falámos tanto do bonsai, mas o bonsai tem que, tem que estar a algum lado enraizado. No vaso. No vaso e falar e vaso. o que está lá mais dentro do vaso, ah, não é? Ah, oh, exatamente. Mas também é importante falar dos vasos. <risos> o vaso, portanto, nós vamos começar com o vaso. Para bonsai existe uma quantidade Existem Eu vou aqui de, para de vasos específicos que normalmente, esses são os mais modernos, são de forma regular, Uh, redondos, retangulares, onde são nós esmaltados por dentro, certo? Mais aprendi... E outro, outros são uh, em barro natural. Em barro. Okay. Normalmente, eu pessoalmente eu gosto mais o barro por dentro porque é uma superfície porosa uhum. e respira e ela até participa, digamos, uma continuação Ajuda do substrato. Não me é? faz o trabalho, um bocadinho assim, de trabalho. Nós temos isso esmaltado, temos uma parede lisa, onde não passa oxigénio. A água da regra escorre para baixo, portanto, criamos uma, uma, uma ligação muito artificial. Eu, pessoalmente, prefiro o barro. Ok. É, a forma é Há formas tradicionais, em função da estética, muitas vezes. Há é, formas irregulares, em forma de um rim, também, que nós não temos aqui. A plantação do bonsai, normalmente, não é no centro. É, por acaso, estas aqui estão todos plantados no centro, a arte não. do bonsai é encontrar uma estética entre a forma do vaso e a forma como nós conduzimos o, o bonsai. Não se escolhe um vaso assim de qualquer maneira? Não, Até o tamanho não. também é importante? Tamanho tamanho sempre adequado ao, ao, ao, ao, ao bonsai. Por exemplo, se eu agora resolve ao fim de muito tempo, fazer uma transplantação e eu escolho um bonsai deste logo para um vaso grande, muito grande, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar criar demasiado espaço para o sistema radicular e eu vou ter crescer. dificuldade de restringi-lo. Ela vai me crescer imenso, como nós, neste caso, queremos, Ou seja, eh, a transplantação tem que ser acompanhada com a forma e o tamanho do torrão já criado. Não podemos dar demasiado espaço. Uhum. E okay. depois temos que escolher um substrato e e substrato. É que é o substrato claro. E isso aqui né? é fundamental, não é? E isso é fundamental, E como aí? É e aí, o substrato é o quê? O substrato, a definição tradicional o substrato é meio de cultivo único. Seja, meio, um de cultivo? meio de cultivo único. Okay. Ou seja, quando tem um bom substrato não precisa mais nada. Já tem algum adubo uh, uh, satisfaz-me todas as funções que uma árvore neste caso um bonsai necessita. É como se fosse serelá para os bebês, já tem tudo uh, dentro, exatamente. E mais exatamente e mais uma coisa e até com roupa Porquê? porque porque uh, tem uh, uh, as necessidades físicas tem que assegurar as raízes não é uh -huh. depois tem que me fornecer oxigênio, tem, tem que ser arejado tem que haver equilíbrio entre arranjamento e retenção da água e depois tem que ter uma capacidade de retenção dos nutrientes porque não vou por todos os dias o dubo. E ao mesmo tempo, e aí que está a diferença de um substrato para bonsai, nós não mexemos muito, é um espaço muito pequenino. Então, um substrato normalmente com elevado teor em inertes pode durar muito tempo, anos. Anos, sendo um, dois anos, nós não mudamos. Não queremos porque, mexer? Não. Okay. E, e depois, as componentes de, de, de um substrato bonsai, são extremamente específicos, nós podemos fazer essa substrato em casa, só que isto é uma exigência, muito, um desafio muito grande, eu acho que para o principiante não vai é a conseguir. Exato, para não é diretor de produção e não, não está a trabalhar nessa área é um bocadinho difícil. Então, okay. aqui é uma solução muito boa, isto é um compromisso, que a maior parte dos pontos seja é uma boa base para um transplante, que satisfaz, eu, vou, eu tenho aqui um saquinho já aberto, eu vou despejar um pouco e explicar o que está cá dentro. E porquê? Até as minhocas, se aparecer alguma. Uh, eu calculo não vai-me aparecer uma minhoca. Não, não? vai, ó. Oh. Esse daqui é um substrato. Sim, obrigado. Esse é um substrato relativamente grosso, tem partículas finas, tem partí muitas partículas aqui. Isso agora está escuro com curva é rocha vulcânica. Rocha vulcânica traz peso, estabilidade, tem poros, arranjamento natural, não tem totalmente nada. E com uma rocha vulcânica, dá aquela estabilidade para sempre, digamos assim. Uhum. Uh, depois, um substrato desse não é engrosso, é mais fino. Pode ter um pouco de casca, casca para é? substratos uh, lísicos, manter um pouco mais ácido. Okay. Tem turfa, aqui. turfa é musgo dos, das tundas nórdicas, isto faz-nos retenção da água uhum. e traz e traz uma componente orgânica não uhum. fertilizada não fertilizada em que temos uh, uh, conta-balançar a componente uh, de inerte uhum. não fertilizada porque porque nós queremos uh, conduzir o bonsai e nós queremos pôr o, o adubo senhor, nós é não é o substrato largar muito o adubo okay. uh, para o adubo num bom eu vou procurar. Às vezes as pessoas me perguntam, ligam-me para Ciro, mas o que são essas bolinhas amarelas? Eu agora não encontro. Ah, estou a ver. Estás a ver uma? Eu gostava não. agora. Eu... Sim. Não, então, não é? É muito. É, muito, é, muito? é, é aqui, é, é muito. Quase não se vê, muito baixa densidade. Portanto, o duplo de libertação lenta, controlada, no início, está uhum. para nove meses, dá um fluxo muito suave, quando não podemos regar muito. Mas a árvore sempre tem alguma coisa para se alimentar, portanto é um adubo que só liberta o, a, os nutrientes na fase inicial, no uhum. substrato novo, enquanto uhum. uh, o bonsai está enraizando o transplante. Okay. Por fim, uh, esses substratos devia ter outra componente importante, que é a cadama. A cadama é, é uma argila muito especial, é, que não empapa, não faz bloco, mas uhum. tem grande retenção da água e de nutrientes. Como temos um vaso muito, muito, muito pequenino e, e nós queremos controlar o fluxo de nutrientes, absorção uhum. e largar, essa argila especial ajuda a nós, eh, digamos, a fazer efeito tampão, tanto para a água como Com para nutrientes. nutrientes, para ter um fluxo contínuo uhum. para eh, o nosso bonsai no substrato. Ok, muito bem. que serão estas? Esta aqui, por exemplo, esta aqui. A cadama e Akadama. a canuma. E depois a. Essa é, é, é mais porosa, essa é para coníferas, é de origem vulcânica também, do Japão. É do Japão, porque daí vem a, a tradição, não é? Portanto, uhum. eles já testaram, a outras semelhantes, é, mas, yes, mas é melhor quem não sabe é, adquirir é, okay. essa, essa, é, as matérias-primas. Em todo o caso, com esse substrato, 90% Está da, das agências estão, estão, estão, estão satisfeitas. Sim, sim, sim. Tenho aqui mais umas questões para ti. É possível fazer um bonsai com um pé de banana? Olha, curioso. É, não sei responder, vou ser sincero. É, consigo imaginar, difícil, porque a bananeira não é uma árvore, não é? Ah, não? Não, não faz uma toça e depois sem as folhas, não, não faz tronco. Então, não é, não é propriamente uma árvore. Eu não sei responder, se isso é possível ou não, mas olha, um desafio. Mas, nós, mas vamos, vamos, nós vamos investigar procurar, e okay? vamos responder à mesma. Uh, podemos colocar uma, um bonsai perto de uma porta de entrada? É que a tal sítio que nós falamos, não. Porque nós vamos ter, a parado e depois com a porta aberta a corrente. Isso é um choque tremendo. E lá está, como o bonsai tem alguma dificuldade de reagir a, a alteração brusca tanto de corrente como de temperatura como do de humidade, é melhor não. Não, não, não. não, não. Okay. E Ana Mendes pergunta, eu tenho um Acer palmatum, só me mandam coisas difíceis para dizer, Acer palmatum... Isso é bonito, é? O... tem uma folhagem que muito bonita. Ok, e desde o verão que tem rebentes que não crescem nem secam, será necessário colocar algum aditivo? Uh, pois. Não crescem um... mas também não estão a secar? Como nós falámos, eu, não, eu agora não conheço os pomenores, é? essa pergunta, de uma forma geral, uh... Poderá ser uma das razões que, se uh, sítio afinal onde está esta aça, não está o ideal. Uhum. Poderá ser que uh, a frequência da rega seca não é o indicado, ou seja, a é morta, também não vai para a frente. Mas também pode ser que realmente nunca foi uh, fertilizado e simplesmente os nutrientes estavam, estão escutados ou está à espera de mais okay. uma papinha. Coitado. Portanto, Ana, se ainda não deu papinha, tem que dar um bocadinho, um bocadinho né? alguma sim. papinha. Mas agora, atenção, essa é caducifolha, portanto neste momento deve perder as folhas, as folhas em casa mais tarde, ou pelo menos amarela, eh, a adubação depois na primavera, não é agora antes do inverno, porque agora ela vai okay. pelo, pelo ciclo, vai parar eh, e vai na primavera, com o dia longo, com a alteração do ciclo dia dia, um, noite, vai voltar a rebentar, nesta altura a fertilizar. Isso também é uma forma de nós vermos se a árvore está bem, de saúde, digamos assim, ou não, se ela está a cumprir o ciclo normal... Sim, isso é importante. Nós temos que pensar em ser vivo, tem é uma cumprir árvore. o ciclo na totalidade. E okay. quando são de folha caduce folha, esta aça, por exemplo, perna faz aquelas folhas vermelhas, amarelas muito bonitas, e depois elas caem, é perfeitamente normal. Deste que acontece no inverno, se acontece no verão Já não é bom sinal. Já não é bom sinal, não. Okay. Portanto, podemos é, tirar conclusões da, através do comportamento. o comportamento Há bocadinho, estavas aqui a falar de, destas argilas especiais, argilas, não é? Sim. Que quantidade é que eu ponho de porque isto é para adicionar ao, ao nosso não, isso, substrato? Não, isso é para condições especiais, eu estava mais a explicar, normalmente aqui é isto já está tudo já bem. Já Sim, já vem. Depois eu pus bem. a parte num substrato completo, já traz a turfa, já traz a areão vulcânica, traz a cadama traz uma fertilização especial para, para o primeiro ciclo de um ano, okay. portanto, essa é completa com turfa. com turfa da parte orgânica que não interfere, mas faz a esponja, a retação da água, portanto, okay. esse, e, e está limpinho, portanto, é um substrato que, não, que assegura as, as necessidades durante muito tempo. Okay. Okay. muito bem, então, uh, ia-te perguntar, desculpa, antes de chegarmos aí à poda só, um, quando nós compramos um bonsai, eu que não percebo nada. Bom, Comprei este bonsai, Como é que eu sei que preciso transplantar? Ou que eu tenho que passar para um vaso maior e fazer então essa. criar é assim, esse substrato? O mais tardar, há é, uma regra geral de dois em dois anos. Assim por alto. Temos que saber. Ele normalmente diz quando é que foi produzido? Ou, Acho ou que quando não, é que foi transplantado? Diz. Agora, quando nós, uma das razões é quando nós não conseguimos manter o sistema radicular branco, e está tudo explorado, aqui ainda temos espaço, portanto, esta aqui ainda tem, tem zonas de Tem espaço, ok. A partir do momento que já não tem nada e começa a ter, os eh, tomei sinais tá de debilidade, seca lado. logo, já não, a substrato já não retém água nenhuma, eh, começa a ter dificuldades novos rebentos. talvez o aça é o caso deste, precisa ser transplantado, pode okay. ser também o caso. Quando o substrato está compacto, completamente explorado, já não retém água. Uh, uh, mesmo com fertilização, ele não, não se põe com vigor interessante, normal. Uhum. É, normalmente é um sinal uh, que nós Tem temos que, que transplantar. transplantar. E a transplantação de um bonsai é muito diferente de, um, de uma planta normal. Então, como é que é? é? Uma planta normal, nós queremos que ela cresça, não é? Então, escolhemos um vaso um pouco maior que o anterior, damos um bom substrato e depois o que queremos que ela vai continuar a crescer maior e um, dois dedos, não é demasiado e explorar o novo, o novo espaço rápido, no bom design não, nós não queremos que ele cresça muito rápido. Okay. E então, o que é que se faz? Nós temos que criar espaço artificial, que não vou fazer agora aqui porque se implica uh, um transplante mesmo. Okay. Imaginemos está tudo explorado, mesmo se vou para um outro vaso, eu tenho eu escolho um vaso já quase demasiado. O que é que eu faço? O transplante, muitas vezes, pode ser dentro do próprio vaso, se ainda tem espaço. Nós vamos reduzir o sistema radicular em um terço. Ah, o que é que então se faz? Realmente... Uma pessoa vai... O que normalmente não faz, é se faz. Desmancha, desmancha o torrão com o ancinho, pode tirar aqui as raízes, o substrato todo. Até pode, com uma tesoura, fazer uma poda radicular, tirar um terço das raízes, cantos mortos, tal coisa. Talvez esta aça se rola para o substrato sim. sem cantos mortos. Fazer uma hum. renovação do substrato e pode transplantar no mesmo vaso outra vez. Por quê? Em vez de mudar o vaso, eu reduzi o sistema radicular e aí... Ela tem espaço para explorar, mas que não vai muito mais crescer porque rapidamente vai crescer. Ou seja, dentro do próprio vaso, faça uma transplantação. Isso é no sair uma técnica em que estrinze o crescimento, mantém, mas fácil a inovação do substrato, inclusive até uma lavagem. E depois, não fertilizamos, isso também é importante. O substrato já traz tudo para o primeiro meio ano, deixamos ele sossegar explorar um novo espaço, observamos okay. bem, temos que ter muito muita atenção com rega porque, atenção, uma árvore desta perdeu bastante o sistema radicular, ou seja, ela está mais sensível à falta de água, ao encharcamento, portanto temos que ter muita atenção após o transplante deste, reduzir o sistema sensível. radicular, deixar, digamos, recuperar. Ok, então, mas temos que pôr menos água ou mais água? Não, manter aquela umidade ah, okay, que, que eu gosto muito, então, manter assim. A ideia é sempre ah. reduzir ou manter, no caso manter, dos, dos bonsais? Um bom substrato também não encharca, é importante dizer, porquê? Porque esse bom substrato que tem aqui 50% inertos, mantém sempre uh, o espaço poroso, uh -huh. desde que não tenha um prato por baixo, faça rega por inundação, mas deixa escorrer, logo entra oxigênio através destes grandes orifícios okay. uh, temos, uh, e temos a superfície toda para troca de gases, portanto não é um ambiente. De puridão, é um ambiente oxigenado, desta que não tenho dentro de um prato. Ou seja, o um bom substrato garante esse, esse arranjamento que é fundamental para todo uhum. o processo biológico à base de oxigênio funciona de uma forma natural. Ok, então, só, só aqui para, para terminar esta questão, eu não, se eu compro este, não sei, no... nunca vou ter neste vaso grande, pois não. Não, é assim. Aos poucos vai, vai crescer. Posso ir? Pode ir. Mas, por exemplo, aquela senhora que tem esta aça, eu, eu não conheço a aça, eu estou a imaginar. Imagina, temos esta aqui, esta morta quase. Podemos oh. agora buscar outra. Ele parece morto hoje da manhã. Eu, eu pedi à Joana, a uh, Levana mesma para mostrar a pessoa. Portanto, essa aqui tem folha seca. Uh, e depois, bom, vamos analisar o que ele tem. Olha, a primeira coisa que ela tem não tem água, pesa, não tem peso. Portanto, o substrato está completamente seco. Ele foi esquecido de regar Está ter... colado. Não, ela está Se calhar esse é de plástico. Lá está, não, não. <risos> olha, está tantas, não. Vamos fazer prova de vira. Olha, primeira coisa, aqui. Este é um que secou e explorar o vaso todo, não é? Está vendo? Okay. Completamente explorado e seco. Pronto. Lá está. Como explorou tudo, a regra normal Já vocês não, fazem não. aqui na loja, não era suficiente para os outros. Essa ao fim todos exploraram. Não, devia ser arregar mais vezes. E um torrão já não se consegue regar por cima, só por inundação. isso não deixa entrar okay. nada. Ok? E agora, a recuperar. Vamos ver que ainda está vivo. É porque ele pode estar vivo, não é? Porque eu sinto alguma elasticidade no tronco. Eu não sei se a câmara vê. É um bocado já foi experimentar, repara. Eu cocei. Ele está vivo. Ok. Então, ou seja, consegue a madeira ainda ali. não morreu. Deixa eu mostrar aqui para a câmara. Podemos recuperar aqui quem quem desafia pode se recuperar. Primeira coisa que se faz agora mergulhar em água. Essa é a primeira coisa. Obrigado Deixa mesmo umas imersão. poucas horas banho de imersão. E... Um banho de imersão para, para começar. Para começar. Porquê? Porque nessa torrão duro nem podemos mexer, não é? E depois e essa é isso. e depois. Cortar as outro raízes. substrato? Não, aqui não, não se pode não. cortar nada. Eu eu eu primeiro deixava amolecer o torrão e depois de seguir, porque ele é tão compacto. Enquanto ela está dura, o monobloco não se consegue decidir nada, não é? Okay. Um, e ver o que está morto e o que não está, em todo o caso, aqui temos que dar um novo substrato um pouco mais de espaço, não, num torrão deste, aí que está, que quer chegar, não posso uh, reduzir, transplantar no mesmo vaso ou reduzir, este tem uma raio de Aqui tem que dar mais dar espaço. Dar mais espaço. Não outra solução. Okay. ok. Sim, senhor. Tenho aqui mais umas perguntas para ti. Tenho um bonsai gizeng pequeno na janela do WC, onde apanha sol todos os dias. Ah, onde apanha sol todos os dias. Está bem? Pode ser? Sim. Num WC, mas que apanha sol? Sim, o WC não tem nada a ver, ele não, se não importa, tem Não tem Bom, não sei, podia ser por causa dos, dos vapores do duche, por exemplo, podia hum. ter alguma influência. Não, não é sei. assim. A partir partida é um sítio normalmente um pouco mais úmido, não é? Mas okay. tem certeza arrajado. Não está uma... dia estar o dia todo ao sol, não, é? não sei, que, que a pergunta é essa, está com oito horas de sol. Ela diz que apanha sol todos os dias, não especifica se é, as, se é muitas horas do dia não, ou não? Não, eles mas... devem apanhar sol, atenção. A regra geral é bonsai é uma árvore, está no exterior, vive com o clima do exterior e faz a, a sazonalidade do ano todo. A partir daí imaginemos o resto, ou seja, tem que apanhar sol, claro que sim. Agora, como a nossa casa normalmente é um espaço confinado, imagina-se esta casa de banho, essa WC, casa de vidro, pequenina, porta muitas vezes fechado, virar o o sul e tem talvez do dia até 6, 7 horas a bater naquela janela. Mas é muito então, calor. Isto é muito calor, é muito artificial, não é bom, não é bom. Não tem nada a ver com que se apanha sol, é o resto das outras condicionantes, talvez reflexo do mosaico, que ainda faz reflexo para trás do calor. Portanto, Uh, não se pode responder genericamente que é bom ou mau, mas nesta casa outras... depende de como, mas se tivesse por exemplo da manhã ou à tarde 2, 3 horas de sol está perfeito. Ok, mas há outras condicionantes também aqui envolvidas. Um, quando é que o bonsai tem de ser mudado de vaso? Onde? Quando? quando? Que te... É que nós falámos. Okay. Olha, aqui temos é está mais que na hora, não Está mais que na hora. <risos> uh, portanto, quando as rija, já... Quando, quando, uh... quando está toda a explorar, Normalmente isso nota-se quando nós regamos, põe a invenção, e no dia seguinte nós vamos de manhã ou assim, um momento... Está seco outra já vez. Já está seco. Alguma... Temos de atenção. Portanto, quando o intervalo de, na época de crescimento é muito curto, alguma coisa que se passa. Há outras razões para secar. Se entra uma doença fúngica da rexema radicular, Ris raízes morrem por um fungo, parece que ela está a secar, mas está a secar porque está a perder a raiz, não é? portanto, neste caso é por doença, que nome no, no, no interior, o bom dizer que mantemos no interior, pouco provável que nós esteja em contato com, com o solo, uhum. contaminado com fungos, não é? Okay. mas não é impossível, mas por norma é quando está tudo explorado. Quando já está com as raízes a gritar por mais espaço, uh, como fazer para mudar o vaso? O substrato deve ser mudado com que frequência? Vamos falar, de, depende um pouco é. também, uh, depende também muito, uh, que tipo de, de bonsai nós temos, do interior ao e exterior, e, se, e, é. ela, e nós dominamos bem a técnica da restrição, ainda não falámos disso, é. uh, o conseguimos mantê-lo mais tempo, em menos vezes, portanto, uh, se mais vezes mudamos, que é um pouco mais rápido, também uh -huh. depende um pouco, mas, mas um dois, a dois anos. Um a dois anos, não é? Vamos falar um, lá um pouco. E as técnicas eh, têm muito a ver eh, eh, para equilibrar a árvore. Porque se nós mantemos a árvore equilibrada, isto tem que haver, não é só olhar para base a substratos. Nós temos aqui em cima. Porque se nós deixarmos o bonsai à vontade, ele volta a crescer normal. Isto é preciso saber. Ele está Cresce como está uma árvore, porque nós condicionamos, nós fazemos intervenções, nós cuidamos dele é, dentro da arte da técnica da, do bonsai. Se nós não fazemos nada, por exemplo, o Benjamin reage logo, faz logo folha grande, se mete muita água, muito adubo e planta num outro vaso e volta a fazer folha grande. Atenção. Ok. Muito bem. Uh, a poda, já vamos falar, Francisco, daqui vamos já falar da poda e estão a perguntar também se podemos fazer uh, a transplantação nesta altura do ano, agora no, na entrada do inverno. Uh, depende das espécies, depende das espécies, uh, as caras e folhas. Uh, que era agora. Não queres trocar? Há uma diferença entre, entre uh, tudo que é pinheiro, que é de agulhas, que são Sim. cedos, as resinosas, e uh, de folha, cada não folhas. É? Portanto, é uma grande diferença. Normalmente, na entrada do outono, transplantamos uh, este uh, rádio. Depois Oi. nós confirmamos. Vou e, confirmar, e depois... eu nunca, nunca estou quase atenção. Errada, okay. Há duas épocas de transplante em todo o caso genérico. Não é agora, um pouco antes. Para a planta, como qualquer ave de fruto, não é? Tanto setembro, outubro, antes, enquanto ainda há atividade, podemos fazer transplantes, uhum. ou a saída quando estamos expectável que a novo nova, nova ciclo está a começar, antes de fevereiro. Um, no caso das resinosas, por exemplo, eles começam a fazer aquele gomesito, não é? Uh, antes de lançar as novas agulhas, um botão dourado, nós conhecemos. Quando o botão dourado está a começar a inchar, é o um momento certo para transplantar uma resinosa. Ela depois vai logo lançar a agulha, vai fazer fotossíntese e vai desenvolver o sistema reticular. Uh, é isso. Principalmente, principalmente, o mais importante é no transplante acompanhar as regras que eu disse a Amparo, do substrato, de regar corretamente e no primeiro mês, depois dois meses, não fertilizar. Não fertilizar? Não, porque a raiz não está preparada para absorver. Ok, muito bem. Vamos então avançar para a poda que já estamos... falámos uh... falámos fala Falamos do vaso, falámos do substrato. Da condução, da arte. Ah, exato, ah. da condução da arte, tem a ver com a poda, não é? É que vem a poda, porque a condução é poda, é intervenções nossas. Né? Nós temos as podas radiculares e as podas aéreas. Radiculares, já falamos, quando se faz o transplante, há ferramentas especiais aqui para intervenção. São tesouras de poda para folhas, para fazer pequenas intervenções onde podemos entrar no centro. A, ah, aqui. a tesouras com um golpe com uma tesoura maior, conforme a espécie temos, é, como aquela. Siri, como chamas essa? Cirila? Ciriça. A ciriça ah. é tipo sebe, é uma, onde se não faz intervenções de folhas, onde se for, como se fosse uma sebe. Vou aqui para se ver, pode ser? As, as Vamos lá buscar mais As ferramentas para se ver bem. Eu posso. Um, não tem agora a ver, se calhar, com os ferramentas, mas queria perguntado. perguntar. A poda é radicular está. também interfere com a condução da árvore? Com sim, a sim, forma sim, como sim. aquilo que estava... Claro, um, as técnicas, as técnicas, a, a técnicas de são simples, que é, primeiro, remoção, isso é genérico, folhas mortas, ramos mortos. mesmo se não temos ainda muito conhecimento, podemos sempre tirar. Quando temos um bonsai como este de interior, este pequenino, na intervenção, sempre fazer, nós temos aqui ramos que, que de repente vão. Ou vai fazer aqui um ramo embaixo, vai fazer fora do sítio, essas podemos cortar à medida que nós queremos a conduzir. Porque se deixarmos este muito fugir, o que é que vai acontecer? Muito nutriente vai para aquele lado. Se nós não queremos que ele vai, por exemplo, nós queremos um mais deitado, deixamos sempre para cima, nós temos. Uma frequência cortar os ramos de cima uhum. e obrigá-lo a, a, a para o lateral. Ou ao contrário, nós queremos um erecto, então vamos conduzir. Um, Porquê? Aí entra da parte da arte, nós temos uma ideia como vamos conduzi-lo, não é? Uhum. E depois nós fazemos as intervenções de forma que ele nos obedece. Não é? E qualquer ramo que está. Portanto, por a limpeza, limpeza em geral. Nas coníferas, a limpeza é com a ponta das unhas, é mais não fácil. Não se usa a ferramenta. Não, nós usa a ferramenta. Nós vamos com as unhas, temos a ver que ver se temos as unhas boas. Temos que as unhas bem afiadas E é? depois, a, a pont, só a pontinha, por quê? Porque o, o ramo de uma conífera só cresce na pontinha. E se nós, eh, com frequência, tiramos obrigamos a fazer mais denso, Uh, ele vamos obrigá-lo a fazer, ele vai tentar fazer novos raminhos lá mais dentro uhum. e depois uh, uh, uh, assim fica mais denso, não fazemos uma copa pequenina, senão okay. ele cresce, faz ramos compridos, muito abertos e normalmente isso não corresponde ao conceito de um bonsai, de um pinheirinho compacto. Ok. Ok? Muito bem. Então, só para, tinhas falado da tesourinha? A tesourinha, temos uh, uma tesoura grande para, para este tipo, uh, uh, para fazer tipo sebo. pois temos uh, diversos alicates. Essa alicate é para o arame de, de quando vamos ah, para... tutorar novo. Isso é uma técnica que hoje não vai dar tempo para esperar. Eu vou só mostrar. Existe um arame de condução muito especial onde nós uh, podemos arranjar um tutor enrolado à volta nós vamos. É como numa, numa planta trepadeira, não né? E nós vamos guiar uhum. o bonsai. À volta desta arame. Ele serve-nos de guião uh, e, e depois temos a acompanhar para obrigá-lo um raminho para segurar. E isto okay. nos facilita a, a guiá-lo uh, na forma que nós entendemos. Portanto, isso é o alicate de cortar o arame. Pronto. Depois temos um alicate que é mais largo. Esse alicate é, por exemplo, para radicular ou quando nós vamos alterar por completo a condução de um bonsai onde cortamos mesmo madeira. Por exemplo, imaginemos esta bonsai aqui. É que é fazer aquela uh, pendente, não é? Ok. Eu não quero esta ramo aqui. Tem... É? Então, assim, é mais com, grosso, tens que Mais contar. grosso com um alicate deste. Aliás, esta intervenção, vocês reparem, não sei se a Câmara chega aqui, já fui várias feito, vezes feitas uh, no ribeiro. Sabia? Okay. Ela, ela tentou já várias vezes fazer aqui um um, um, um tronco, uh, mim, um raminho, até um pequeno tronco foi cortado. Agora ela está é, é, equilibrada para este lado, portanto, para intervenções maior, mesmo de madeira, alicate especial. Aqui temos este pequeno ancinho que nós falámos. Isto tudo no, no transplante para intervenções radicular, para escavar, uhum. ou para limpar em cima. Okay. Um, um, Temos uma pazinha. Uma pazinha. Para... Olha. Em todo o caso, a pazinha. Um, eu, eu gosto muito de trabalhar com a mão. Eu vou já dizer. Eu gosto muito de trabalhar com a mão, porque o claro. substrato é uma coisa limpa. Isso é. Te... E, e, Não dá para comer, isso. mas. Não, isso é era substrato, isso é era terra, isso era humus, isso é agradável. E, e... E essa sujidade, eu não, não, isso para mim não é sujo. Por quê? Porque isso é natural, nós lavamos como sabonete, não tem problema nenhum, senão não é tóxico, não é? Uhum. Porque, porque o nosso dedo tem uma sensibilidade que muita ferramenta não tem, não é? Ao transplante, fazer uhum. intervenções, nós conseguimos, com o nosso tacto, é, a aconchegar o substrato à volta das raízes, muito melhor que a qualquer ferramenta. E eles já conseguem espátulas e pauzinhos de madeira. Um pauzinho de madeira também vai às vezes a cavidade uma pessoa não chega lá com o dedo. Mas de uma forma geral, eu gosto de fazer as intervenções com os nossos dedos e sem luvas. Quem, quem não é alérgico, quem não é alérgico, eu devia fazer sem luvas, okay. para ter o máximo de sensibilidade. E é mais terapêutico também estar em contato com a terra. Olha, isto, isto que a gente... <risos> disse... Isto do isto é terapêutico, atenção. Vamos lá uma coisa, esta e esta toda é a gente completo. sabe que <risos> quando trabalhamos no solo, pelo menos quem disse, não é? Nós descarregamos as energias negativas para o solo, solo. uma ligação qualquer, e eu acho que está a provar Pelo menos eu gosto imenso de mexer no solo e coisa e calma, logo aliviado, quando aliviado quando e calma. <risos> ter um <momento> na terra. <risos> uh, Uma coisa importante é desinfetar as ferramentas certo? Desinfetar, ah, um ah sim, um, muito importante, muito importante, Ora, temos este bonsai, neste caso foi seco, mas imaginemos se fosse um bonsai uh, doente, não é? Qualquer intervenção, quando mudamos de um bonsai para outro, desinfectar a ferramenta muito bem. Aditivos, podemos usar álcool, ou, ou aditivos mais específicos, cicatrizantes. Uhum. Em todo caso, é, porquê? porque o bonsai, como está, tem um crescimento restringido, também tem menos capacidade de se defender a uma doença. Isso não, isso, e o que para, para, para nós parece uma pora pequenina, ou ser assim, um golpe pequenino, dois, três milímetros, talvez um raminho, Olhando para o tamanho da árvore que é, para se fosse um é... sobreiro era já uma intervenção num tronco com 15 cm de diâmetro, ou seja, devíamos trabalhar com ferramenta limpa para evitar, nós introduzimos fungos e bactérias, okay. em que depois se pode prejudicar e até chegar à morte da árvore. Da... Tinhas falado da pasta cicatrizante, ela usa-se usa quando, quando se faz o corte? Principalmente usa... em intervenções maiores, se passa cicatrizante, ela sela logo a árvore. Um, é por exemplo, este. São, são, são remédios especiais, são pastas uh, que se, selam, mas para além de selar, tem extratos de plantas, um, tipo t, t, um, ou, tomilho ou, e outras, que têm efeito antibiótico. Ou seja, para além de ser uma pasta oleosa que, uhum. que, que, que sela o corte e as, e, as, e, as, e as vasos da planta desinfecta ao mesmo tempo e faz uma capa e por baixo a árvore vai vai cicatrizar, como nós utilizamos no fundo um uma espécie que... de um penso em, em forma de, de pasta, é isso, okay. já, já com medicamento, já com medicamento. Vamos só pôr aí o saco de assírio aqui, só para se ver também lá em casa. Oi! Um, Ia-te ia perguntar, estávamos a falar aqui da, da questão das doenças, a nível de fitossanidade, não sei o que é que temos que hum, é muito importante também ser é um ser vivo, não? já falámos disso, já. É, um salário, é, um, é um ser vivo e está sujeito a, a doenças. Pode ser ata ataque por fungos, pode ser ataque por pragas. M muitas vezes em espaço fechado temos o problema da mosca branca, da cochonilha, hum. é, piolitos, não? Portanto, é se, em, em ambiente seco e quente facilmente a cochonilha, por exemplo, é típico, não é? O Ficus é um exemplo, estou a gente é o Ficus e rapidamente é coxinida se não estamos cuidado cuidar. Pois é muito difícil combatê-la, não é? Ah, eu ia há perguntar. Fitos, há produtos fitossanitários. Eh, podemos nós próprios ter uma higiene com ele. É uma simples lavagem com sabonete, sabão. Velho, okay. velho, velho, velho, velho velha receita, 150, 150 Funciona gramas. Funciona sempre? De certeza que os chineses usavam é, sabão. O, o sabão? O né? sabão, 150 <risos> gramas por, por, por litro, não é? Ok. Portanto, um, um, e depois. Uh, Fora dos hóspedes do solo, uma dela e já, já resolve muitos problemas com piolhos, principalmente. É eficaz porque em casa podemos repetir. Uma vez por semana é fácil de uhum. fazer e no dia seguinte lavamos ou não. Portanto, okay. é, aprender essas técnicas é, naturais. Fungos. Fungos normalmente em casa não temos fácil. Temos quando o lugar não é o mais indicado. Aí podemos ter fungos milho, nomeadamente. A folha branca começa a ficar com podridões, não é? Se a alimentação, portanto, a fertilização do bonsai não está correta, a folha não trabalha nas melhores condições e então ela facilmente pode se equilibrar e ser é, é, interessante para alguns fungos. Num ambiente úmido, uhum. aparado, parado, é, ou nós temos é, ao volta um ambiente onde há fungos, né? por exemplo, quem tem uma janela polar onde há infestantes lá fora, não é? uhum. traz o milho cá para dentro. É, portanto, uma forma geral. Uma boa fertilização, uma boa condução é a melhor defesa contra pragas. Elas já têm muita dificuldade. Okay. E devíamos a começar a aprender, por exemplo, o que é que significa uma folha amarela em plena vegetação. O que é que significa uma folha amarela em plena vegetação? Exatamente. Lá, um... Exatamente. E, primeiro, a folha está velha. Ainda okay. essa... não temos doença. Por exemplo, Mas isso é enorme. A é folha é... nasceu em é março, normal, por exemplo, normal. não é? Chega o junho, ela cai. Mas vai ser substituída por outra. Isso é a renovação okay. durante Exatamente. o ano. Isso é normal. Depois, quando são muitas amarelas, de um momento para o outro, e a árvore em si pode haver excesso de rega. Caso típico, tudo se torna amarelado. Uh, se não é essa, aí temos que procurar o que é. Pode ser um desequilíbrio nutricional. Nós fazemos tudo bem, mas não pomos adubo, certo? E então pode ser um desequilíbrio nutricional. Pode fazer, faltar, por exemplo, o azoto. consumir o azoto todo, a falta de azoto, ela cresce, mas amarelado. E, há, e se também não é isso, temos que procurar melhor, se não é, é, é uma doença mesmo. Portanto, okay. é, excluir uma, ver que se fazemos bem, fazemos mal e de acordo com a época que é. Então, por exemplo, é. nós podemos regar bem no verão e no outono, por exemplo, vamos continuar com a mesma frequência, um pinheirinho, só que na altura não precisa tanto. Pronto, ele vai reagir é com excesso de água e vai, vai descolorir. Portanto, okay. é, depende da época. Às vezes, uma rega é excesso de uma rega excesso relativa. Né, numa estação pode ser adequada, noutra não é Exatamente, adequada. Exatamente, é, é sempre relativo. Existe alguma uh, doença, alguma praga que não tenha mesmo, não haja forma de, de contornar, de resolver? Ou todas estas Existem coisas? algumas bacteriosas muito, muito complicadas. Uh, uh, por exemplo, os lumeiros têm, não é? Uh, de, Uh, e, e, e os castanheiros também, a nossa aquela doença do castanheiro, castanheiro também dá para ter em bonsai, né? tem, uhum. quem sabe fazer isso. Uh, mas é pouco provável de uma forma geral, porque nós estamos a falar destas bonsais, vêm de um viver em ambiente limpo, usamos substratos limpos, fazemos tudo certinho, okay, é... depois a maior parte está em casa ou num jardim recuado. Uh, não, não é, muito, não é muito frequente que isto aconteça. Né? Okay. Por exemplo, se tem um campo numa horta, e meia batata, é muito mais provável que esta batata, se não faça tudo certinho, apanha uma, uma fitófita, uma doença do solo, uh, uh, do que um bonsai num ambiente isolado, num substrato então, que não está em contacto. Ok. Tem mais umas perguntas para ti. Sim. Com licença. Ora bem, eu penso que esta já coloquei. O meu bonsai de ginseng está com a terra muito úmida, já há algum tempo e não o tenho regado. O que posso fazer? É, agora não sabemos as condições, onde está, mas de uma forma geral, é, é o caso que eu falei, nesta estação do ano, eles não precisam água, portanto, elas vão reduzir. E conforme o sítio, o um mês não se rega bonsai, daí esteja úmido. Portanto, é normal que ele se mantenha úmido é, mais tempo. É. A partir daqui sim, se não for a outra erro é, é qualquer, sim. Ok. Portanto, é, não, neste caso é não regar, é, não tem problema nenhum de ele estar humilde. Eu não sei que você posso explicar isso, mas eu sinto isso a mim próprio. Eu até duas semanas atrás, eu trabalhei muito no exterior, não é? Uh, eu ainda bebi bastante água, bebo muita água do dia, agora, nesta altura do no ano... inverno, é como eu, já não tenho e tu não até de beber pá, Uma pessoa não transpira, sente aquela garrafão de água que normalmente nunca chega, né A meio-dia já está vazio, Exato. nesta altura, é? no fim não do não dia, não sobra qualquer coisa. Quer dizer. Não, okay. podemos observar nós próprios um pouco, porque a planta é semelhante a esta, seja um ambiente mais ou menos natural e não, não há ah, condicionado, péssimo. Tá a condicionado 24 péssimo. horas, péssimo. Quem tem e não pode evitar num escritório, então tem que ter é, é, manutenção, olhar para ele, redobrado e para já. Nunca a corrente do ar do ar-condicionado. Não está nem, próximo do ar? Não, próximo, né? nem pode diretamente, e mesmo assim, uh, tem que imaginar um ar-condicionado, 21, 22 graus, 24 horas, 7 dias, significa uh, pleno verão, mas sem, sem a luz suficiente manhã para a água. Atenção. Uh, ela tem temperatura do verão, tem ambiente do verão, não tem oscilação não tem dia e noite, não descansa como deve ser, e ao mesmo tempo, normalmente, apanha a luz do escritório. Ou, um pouco luz de luz natural, mas no inverno é um ciclo curto e, e a noite é muito prolongada, uhum. portanto é um contratempo é uma situação muito difícil. Para a Ok. Tenho um bonsai que secou e não tem nenhuma. não tem folha nenhuma, mas a madeira está verde, como posso recuperá-lo? Já tínhamos falamos olha é a situação é olha, a situação deste é. Mergulhar mesmo. bem a água primeiro, para, para nós um, água. um dia assim, para nós vermos até que ponto o sistema radicular é vivo. Depois com a tesourinha, com cuidado ver até que ponto é ainda vivo. Isto, vai se cortando aos poucos, aos poucos, com as ferramentas, e vai se vendo até ponto é, ainda está vivo. E depois, eventualmente, quando fica quase raiz nenhuma, tomar aquela decisão, por exemplo, imaginemos esse, esse torrão está só 10% ainda vivo não posso só transplantar eu tem que decidir onde vou cortar e vou reduzir. Para desde a raiz adequada a parte da copa. Ah, temos que ave. adequar. E neste tamanho. caso, como ele está todo seco em cima, mas mas o tronco está verde, até não faz mal, eu tiro tudo, porque isto já não, já não faz nada, ele está morto. Uhum. Ele vai fazer, se ele sobreviver, vai fazer rebentos novos, a partir da madeira. Okay. Quando reduzimos a raiz, tem que ser sempre correspondente para, para a copa para a que copa. vai sim, ter. sim, tem que haver um balanceado. Aliás, okay. toda a filosofia da bonsai é balancear, né? equilibrar. Equilibrar. Né? equilibrar, num ambiente reduzido, as necessidades, o crescimento, a água, os nutrientes e da parte estética. Exatamente. Uh, tenho uma cúfia, sim. Mas, as, mas as folhas estão a cair, algumas estão a cair e outras estão meio miradas o que posso fazer olha de tudo o que falei analisar tem que ser desta esta nesta ponte se está a fazer tudo certinho esta altura do ano com menos luz também não vai não vai manter as folhas todas ele vai se adaptar né? as folhas as, é uma questão observar como estão o que me faz confusão as folhas miradas isso é que tem que ser estudado é bom sinal. um sinal é bom sinal se tem falta de água está a explorar algo se fossem menos folhas, não é grave. A planta simplesmente eh, livre-se daquilo que não precisa para o inverno. Uhum. Agora, eh, se tem folha meio rara, eh, tem que todas as questões analisar que falámos a analisar passo a passo. Sim. Okay, é uma, eu acho que é mais complexo. Muito bem. Nós já não temos muito tempo, eu sei que estão a cair mais perguntas. Um... Estão a voltar a perguntar qual é a melhor altura para transplantar. Nós vamos responder com mais calma depois por escrito no Facebook. Sim, a transplantação é uma coisa muito complexa porque nós temos... Depende da espécie? Bonsai, como já falámos inicialmente, não é uma variedade, não é uma espécie, é uma técnica, é uma arte. E então abrange todas as plantas possíveis e cada uma tem a sua técnica. Há uma regra geral entre as coníferas, isto é folha caduca, Para okay. uh, folha caduca há duas épocas de transplantação, uma no outono, mais cedo, mais logo para, para outubro, uhum. para dar ainda vida, e, e outra na primavera e, e as coníferas uh, na altura melhor na primavera que eu falei, isso é o ideal. Ok. Pronto. Uh, desculpa, eu sei que temos, estamos com muito pouco tempo, temos muitas perguntas ainda para responder. Ainda há perguntas? Mas o meu outro, esta senhora já deve ter feito a questão. Ah, é a senhora da que diz que a terra está muito úmida e não a tem regado. Diz que apareceu bolor por cima da terra e desde aí que a terra nunca mais secou. E tem a ideia que deu muita água quando ela sabe utilizando. se é bolor ou é musgo. A questão é essa. Bolor normalmente é muito mal de sinal. Atenção. Sofia, é, é bolor ou é se é bolor, fun, fun, fungo, músculo. bolor? Fungo ou musgo. musgo. Portanto, algo parecido aqui. Portanto, isto é musgo? Isto é musgo, sim. Pronto. Ou se é um líquen, é isso que temos que perceber? lichen é, líquen é o, o sinal típico de excesso, excesso de água. Isso é excesso de Sofia, se for um líquen, é excesso de O líquen são estes que nós vimos? E ao... tem que ser removido, atenção. O líquen, porque o líquen... Ah, já removemos é, Já removemos. Já removemos. É uma um, plantinha? Hum, uma plantinha... Não é bem líquen, mas pronto, podia-se assumir. Quando para além do músculo aparecem outras, tem que se remover. todo todo caso, o líquen, faz uma... uma parece assim uma, uma, pata de um, uma pata de um pato, assim, estende-se, começa a correr e tapa tudo, tapa tudo. Okay. E isso normalmente é excesso de água, mesmo excesso de água. Muito bem. o líquen, em alemão chama-se brunenmoos, é o músculo do poço. Nasce num poço mal tapado, onde ainda há luz, fora da água e faz fotossíntese. e Então, vai buscar a umidade do poço e ao mesmo tempo tem a luz. E isso são exatamente as condições, água permanente e luz. Então, excesso de água, porque tanta água a gente não quer num vaso. Ok. Isso parece uma coisa de um filme de terror. E provavelmente é isso item isso lá, porque ela diz que é, que é grande. É branco? É branco? É branco? Não é bom. Musco? O, o líquido normalmente é, é, é verde, não faz fotossíntese. Se é branco, tem que caber o que há, é, é muita possibilidade. Pode ser muita coisa, mas tem que tem que levar ao senhor doutor para... <risos> mas nós vamos depois desenvolver aqui por, pelo Facebook depois voltamos a responder. Olha, mandar uma fotografia para vocês e a gente pode ah, analisar. Sim? Pode Sophia. ter uma fotografia e nós a respondemos. A Sofia pode mandar uma fotografia para o, é pelo Facebook, para nós podemos analisar como deve ser e responder e de forma adequada. Uh, temos mesmo que ir, temos o tempo muito cortadinho. Olha, Hartmut... Muito obrigada, foi super interessante o workshop, gostei muito de ter aqui. Obrigado, obrigada também eu. Obrigada aceito o convite. Uh, obrigada a todos aí em casa que, que estiveram connosco, obrigado pela vossa participação. Próximo sábado, já sabem, às 11 horas estamos aqui com mais um projeto um do It Yourself, com Margarida Lopes e já a pensar no Natal. Portanto, até lá, beijinhos, bons projetos. Beijinhos Tchau. a todos, um, adeus e um bom bonsai. Bonsai. <risos>